E hoje eu vim fazer uma dinâmica diferente aqui com vocês. O lance é o seguinte: o nome da dinâmica é Invisto ou Pulo Fora. Eu pedi pra vocês me mandarem as situações amorosas atuais de vocês lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, me segue lá que você tá perdendo. E aí vocês contavam brevemente qualquer era a situação naquele, naquela box de perguntas do Instagram, sabe? Tá ligado? E aí, eu vou ler aqui rapidão e eu vou te dar a letra da minha opinião: se é pra você investir ou pra você pular fora. Então, independente da sua situação amorosa atual, meu amor, independente do que acontecendo é que teu coraçãozinho se eu fosse tu eu ficava até o final do vídeo porque eu vou ler de tudo aqui, tem de tudo já dei uma olhadinha assim por cima entendi tudo a chance de ter uma situação parecida com a que tu tá passando é muito grande então fica aqui ah por falar nisso não esqueçam de baixar o meu aplicativo é grátis ele é um consultor amoroso que você vai poder carregar no bolso para tudo quanto é lugar grátis que coisa melhor do que essa todos os conselhos que estão lá todas as dicas todas as reflexões tudo foi escrito por mim pra vocês exclusivamente pra tua situação que tu tá passando no momento então acho que vai te ajudar muito não esquece de baixar é o primeiro link aqui da descrição tá bom é luvinho nome a gente tá na versão beta cara mas já tá bombando tô muito feliz com, com o resultado e com a empolgação de vocês e com o retorno de vocês Ele que estão curtindo muito que tem ajudado muita gente então mal posso esperar pelo lançamento mal posso esperar para lançar para ios e vamos para o vídeo Vamos lá. Eu não vou falar nome, não vou botar foto para não expor ninguém, beleza? Eu vou falando aqui, vou conversando com vocês e vou dizer a minha opinião. Deixando bem claro que é a minha opinião, beleza? Tudo muito sobre assuntos e senhor. Vivo isso, penso isso, sinto isso o tempo todo para poder trazer aqui pra vocês? Sim, sim, sim. Mas não deixa de ser a minha opinião. Então tá, vamos lá. Ela me chama muito de amigo. Mas tem uma relação com ela. visto que eu pulo fora. Chama muito de amigo. Ah, chama muito de amigo, pula fora. Pula fora. Em relação ao relacionamento, pula fora, mas pode continuar a amizade. Mulher, quando começa a chamar de amigo, é porque ela quer manter aquela linha ali, aquela divisão. Tipo assim, ela quer deixar claro que, querido, amigo, tu tá no grupo dos amigos. Se ela tiver interessada, na né, mulherada? Se estiver muito interessada, a chance dela tá chamando de amigo é mínima. E você, mulher, que me Acompanha, que tá chamando o de amigo tu tá fazendo muito errado Para de chamar de amigo agora Se tu tá chamando ele de amigo Eu pularia fora, eu pularia fora Próxima Eu gosto da menina, ela fica me olhando e eu olhando ela Mas ninguém faz nada Invista ou pulo fora Investe, investe já falei pra vocês que o olhar é um dos principais indícios do tá querendo, mas também isso não significa que uma mulher te olhando, que ela tá querendo. Tem que saber identificar os olhares. Aí, tá como que eu vou não saber identificar? identificar. Vídeozinho, vídeozinho. Prestem atenção em tudo, gente. Porque vocês podem dar bola fora e aí o que que é? É assédio, é assédio? Sim, se a mulher não tá afim de você, até se o cara não tá afim de você e você ficar muito em cima, é assédio. Então, fica de olho no olhar, no tipo de olhar. Estou conhecendo um carinha e ele me disse que não é de namorar, mas fica dando em cima. Putz, se investe pra lá fora? Pula fora. Claro, pula fora. Ele tá só ali, ó, é, te mantendo aqui, ó, para massagear o ego dele. Porque caso dê uma merda, sei lá, com quem que ele tá tentando se relacionar ou com quem ele tá apaixonado aí. Essas situações, assim, normalmente a pessoa tá com a cabeça e com o coração em outro lugar. Aí ele vem pra ti. Mas dizer, ele te disse? Ele disse que não quer namorar? Ele disse que não quer namorar porque ele não quer namorar contigo. Vocês já ouviram essa história? Que assim, quando a pessoa fala que ela não quer namorar, ela tá querendo ser educada, entendeu? Ela não tá querendo dizer, tipo assim, não te curto. Aí ela vem com o um papinho de, ai, eu não tô na vibe de namorar. Claro, tipo, pode acontecer, pode acontecer. Às vezes a pessoa teve um relacionamento muito conturbado de anos, não aguenta mais, não quer ninguém na vida dela? Pode ser. Às vezes ela tá com o pro lado profissional muito conturbado, né? e não tá numa fase boa que ela não quer se relacionar. Pode ser também, mas naturalmente os seres humanos sentem a necessidade de... Viver em conjunto. Então, assim, a chance da pessoa que querer viver sozinha pra sempre, não querer se relacionar com ninguém, não querer namorar com ninguém é mínima. Então, você tá mais com cara de milonga. Pula fora, amiga. O boy me quer, nós vamos sair, mas geral diz que não vai pra frente. Porém, eu quero que vá. Invista, eu pulo fora, amiga. Investe, investe. Dane-se os outros, dane-se que os outros falam. Aquela coisa, a química, ou o relacionamento, ou o lance, ou questões de interesses e afinidades acontecem entre vocês dois, os outros são os outros e investe, claro que investe. Tu acha que tem chance? Investe. Legal que esse aqui ele, ele já respondeu, entendeu? Ele nem me perguntou, ele falou assim: ó, vou pular fora da mina porque convido ela para sair todo fim de ela nunca quer ou nem responde. Ele mesmo já já dá resposta para eu não falar, mas se você pula fora, né, cara, se tu convida todo fim de ela não quer então pior nem responde pula fora, Tá acontecendo com você meu amigo pula fora, cara pula fora, tô voltando a gostar do meu ex em vista ou puro fora, Iiii, não sei. Sei, cara, muito específico. Desde quando? Desde quanto tempo? Quanto tempo vocês ficaram? Qual foi o término do namoro? Qual foi o BO que aconteceu? Por que que é ex? Entendeu? Aí que tá a parada. Só ser ex não basta. Às vezes foi um rolinho, um lance, uma coisa assim que a etapa bom estava tá uma delícia. Deu um erro ali, deu um sabe assim os dois não estavam na mesma vibe e aí virou ex. e daí eu ia dizer investe claro investe com toda certeza mas às vezes foi alguém que deu um rolo muito profundo muito pai aí não vale aí eu digo que não, não investe tão depende do ex miga depende do ex o boy fala que gosta de mim mas quando é para ficar comigo ele fica de cu fica falando de outras ah! fora, pula fora, óbvio, pula fora. Tata, tá, tá, tô afim de uma menina, ela me chamou no WhatsApp, mas não não me responde, em visto ou não. Não te responde, pula fora. Ela passou o WhatsApp porque tava sem jeito, pula fora. Brigo muito com meu namorado, tipo, toda semana. A gente namora à distância. Ih! cara, não, não gosto desse tipo de dica que assim, termina com teu boy, mas assim, pensa comigo, se a distância o negócio já tá rolando briga é bom repensar, mas também por outro lado, a distância pode ser o motivo da briga, entendeu? Pode ser que vocês não estão se entendendo direito ali, né? Falando, não sei no Skype, pelo WhatsApp, sei lá, onde vocês conversam, vai ver que é esse o problema, vai ver que rolam muitos ruídos na comunicação e aí pessoalmente ia rolar muito, então bota na balança aí e vê se quando vocês se verem pessoalmente é, rolar treta, rolar cabeças rolarem também, aí aí pula fora. Tava namorando um cara, mas vi ele conversando com a ex, invista ou pulo fora. Eita, amiga, calma, pode ser, sei lá, uma curiosidade, pura curiosidade, sei lá. Calma, não pula fora ainda, mas fica observando. Primeira coisa, conversa com ele. Fala, cara, para com isso. Se não, eu vou pular fora. Aviso, primeira coisa, aviso. Conversa, aquela coisa que sempre fala, né? Tudo muito claro entre vocês, ainda mais neste relacionamento. Aí se tu vê que ele não muda nunca, aí pula fora. Não sei. Pula fora. Saí de um namoro de cinco anos, tem três meses. Há um mês conheci outra pessoa. Estou confusa. Ah, cara, calma, calma, capa. Não investe nem pula fora. Fica parado de onde tu tá, calma. bota as Ideia na cabeça, porque a chance de tu projetar o teu antigo namorado, ou então projetar alguém que seja totalmente o oposto do teu antigo namorado nele, dependendo de como foi o término, se for muito ruim, né? Tu vai querer uma pessoa totalmente oposta e vai ficar exigindo aquilo da, da futura pessoa, a chance é enorme, então calma, calma, nem veste nem pula fora. Um pouquinho, tô apaixonado pela menina. Ela gosta de mim, mas não quer nada sério, complicado, né? Eu acho que nesses casos dá pra tu pegar e tu ter uma conversinha com teu o coração e falar assim: ó, negócio sério, assim de relacionamento, casar, ter filha, aquela coisa que a gente quer, não vai rolar. Mas enquanto não aparece outra morena aí que mexe com o coração, entre ficar sofrendo para esquecer ela e tal e ficar de boa, ficando com ela às vezes, vai ficando com ela às vezes. As pessoas que diriam para, não vê mais, não fala mais, só vai se machucar e tal e tal, tu vai te apegar ainda mais. Mas eu acho que tu deve te abrir pro mundo primeiro, vai ser mais fácil esse processo de. Ó oh, o mundo aí, ó, ó oh, uma de mulher bonita aí, ó. Que que, que eu tô, tô tão apegado bem... nela? Calma, te abre pro mundo primeiro e depois nesse processinho aí tu vai tentando esquecer ela, mas pula fora. A longo prazo, pula fora. Minha opinião. Eu fiquei uma vez com carinha. Ele me mandou mensagem depois e não conversa comigo há uns dois dias. Hum... Depende da justiça ficativa né é desculpinha bem grande né peraí vamos tentar pensar com a cabeça dele tu ficou com a mina curtiu muito ela tu não vai demorar dois dias para mandar uma mensagem né não vai não vai eu ficaria ali no, no pula fora amiga Ah, amiga acho que pula fora pula fora gente quero fazer muitos outros episódios desse quadro eu amei juro pra vocês se vocês gostaram também deixa aqui nos comentários e me conta aí qual que é o seu caso que que é a dúvida aí? invisto ou por fora deixa aqui que, quem sabe eu faço um as dúvidas de vocês aqui do Youtube Na dúvida me segue lá no Instagram pra não perder O próximo, tá bom? Gente, foi isso Se vocês gostaram desse vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar Desse, tem mais vídeos nessa playlist Não esquece de se inscrever no canal Um beijo, tchau!